Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Piccoli, eu sou professora de hipnose, sou hipnoterapeuta e hoje eu vim falar pra você de uma ferramenta muito importante na sua vida, que é a gratidão. Então se você quer conhecer um pouquinho mais qual a importância dela na sua vida, se você quer entender no que ela pode te ajudar, fica comigo até o final desse vídeo que você aprenderá bastante sobre a gratidão e como que você vai exercitar ela no seu dia a dia. Tá bom? Então vamos lá. Gratidão. Tem várias definições sobre gratidão, mas a que eu mais gosto é aquela que diz que a gratidão é uma apreciação pelas coisas que já realizamos, já conquistamos, já recebemos, seja, sejam bens materiais, sejam coisas, experiências, sejam é, coisas do seu trabalho, enfim, coisas que não são tangíveis. Então isso é a gratidão. E eu vou falar um pouquinho agora de qual é o benefício dela na sua mente, no seu cérebro que faz com que ela seja tão poderosa. A neurociência diz que quando você exercita a gratidão, você ativa a emissão de alguns neurotransmissores dentro do seu cérebro. Um deles é a dopamina, que é responsável por um lugar dentro do seu cérebro, que é o sistema de recompensas do seu cérebro. E o sistema de recompensas do seu cérebro, para você ter uma ideia, ele é ativado também por outras coisas, por exemplo, comer um chocolate. Então quando você come um chocolate, você também ativa esse mesmo sistema de recompensas e que te dá sensações de bem-estar, de prazer. Mas vamos, vamos combinar aqui. Não é muito melhor a sua dieta, ao invés de você comer um chocolate você sentir uma gratidão? Eu sei que chocolate é muito bom, mas de repente pra sua dieta fica melhor se você exercitar gratidão. Se você está de dieta, comer um chocolate talvez não caiba na sua alimentação diária. Então vale a pena exercitar gratidão. Além disso, além de, da, da dopamina, ele também ativa a ocitocina, que é um neurotransmissor que faz parte de um outro sistema e que estimula o afeto, traz tranquilidade e traz paz para você. Então, você percebe que esses dois neurotransmissores, eles trazem muitas coisas positivas para você? Isso tudo é ativado pela gratidão. E qual é o resultado dentro de você? Isso pode fazer com que você reduza o estresse. Para quem tem depressão, ansiedade, isso reduz os níveis de depressão e ansiedade. E sabe o que é melhor? Quando reduz, isso se mantém por muito mais tempo. Estudos dizem que pessoas que exercitam a gratidão diariamente têm um tempo maior de felicidade de bem-estar de tranquilidade de melhora de saúde física e mental porque isso é bom para o seu sistema imunológico inclusive então olha só o poder que a gratidão tem na sua vida então eu te pergunto quais são as coisas pelas quais você é grato ou você é grata Será que é fácil para você listar as coisas pelo qual você é grato ou você é grata? Ou será que é complicado para você listar, fazer essa listinha? E se para você for difícil de listar as, as coisas pelas quais você é grato ou você é grata, só de você se perguntar pelo que, que eu sou grato ou pelo que, que eu sou grata hoje, já ajuda você a conseguir... Já exercitar a gratidão, mesmo que você não consiga sentir a gratidão nesse momento. Só de você fazer isso, você já recebe algum benefício por, pela gratidão. Como que você pode exercitar a gratidão? O que, que você pode fazer todos os dias ou todas as semanas para você conseguir ter mais e mais gratidão pelo seu dia ou pelas coisas que acontecem com você? Bom, se pra você é tranquilo exercitar a gratidão, eu vou pedir para você fazer o seguinte. Todas as noites, antes de dormir, você colocar listar... Um caderninho ou no seu celular ou em algum lugar que para você seja tranquilo de três a cinco coisas no seu dia pelos quais você é grato ou você é grato e podem ser por exemplo coisas do seu trabalho coisas da sua família dos seus amigos podem ser experiências que você teve no dia pode ser pela natureza pode ser também por alguma, algum bem material que você conquistou, enfim, você pode pegar diversas áreas da sua vida e você listar de 3 a 5 coisas, por exemplo, ah eu sou grato, eu sou grata por ter a minha família, eu sou grato, eu sou grata pelos dias ensolarado, eu sou grato, eu sou grata pelo meu trabalho, ou pode ser uma coisa que não precisa ser incrível. Pode ser, por exemplo, eu sou grato, eu sou grata, porque aquela pessoa, aquele meu amigo, aquela minha amiga me abraçou, ou porque eu dei uma risada hoje, eu sou grato, eu sou grata, porque eu conversei com uma pessoa muito bacana hoje, eu sou grato, eu sou grata, porque eu fui até o mercado e eu consegui comprar as coisas para casa, para fazer meu almoço, meu jantar, enfim. Você pode fazer, não precisa ser nada tão incrível, você pode fazer coisas pequenas, desde que você liste coisas pelos quais, pelas quais você é grata ou grato. Ou se você tem essa, uma dificuldade de expressar gratidão, de sentir a gratidão dentro de você, comece a fazer o seguinte, comece todas as noites a listar de 3 a 5 coisas positivas que aconteceram no seu dia. Por exemplo, ah, hoje foi bacana, hoje eu gostei do meu dia, porque eu coloquei uma blusa que eu gosto. Hoje eu gostei do meu dia, porque eu fui trabalhar e eu consegui realizar uma tarefa. Hoje meu dia foi bacana, porque eu ri, eu sorri, eu consegui. É, encontrar uma pessoa, escreva num caderno ou, escreva no seu, ou digite no seu celular de três a cinco coisas positivas que aconteceu no seu dia, ou que aconteceram no seu dia. O que está acontecendo com isso? Você está orientando a sua mente, você está direcionando a sua mente para focar nas coisas positivas, para melhorar o seu foco e começar a ver o que é positivo. Se você por acaso assistiu o meu vídeo de distorção de pensamento sobre filtro, negra, filtro negativo, o que a gente está fazendo com isso é você aprender a colocar o óculos do positivo na sua vida. E com isso você dá o primeiro passo para depois você começar a exercitar a gratidão. Então, depois de você começar a ver coisas positivas no seu dia, você começa a conseguir agradecer aquelas coisas positivas no seu dia. Então, se você perdeu aí o vídeo sobre a, o filtro negativo, eu vou deixar o card aqui em cima, em algum lugar aqui, para que você assista e perceba que pode ser que você esteja com um olhar muito mais negativo e por isso você tem a dificuldade em expressar a gratidão. Então comece com coisas positivas e depois quando você conseguir perceber que você está com um olhar mais positivo sobre a sua própria vida, comece a fazer o exercício de agradecer pelas coisas que acontecem no seu dia. Então comece a fazer esses exercícios de focar no positivo, de agradecer pelas coisas do seu dia e me conta aí como está sendo. Daqui uma semana, faz um comentário aqui nesse vídeo e me conta como é que está a sua vida. Estudos dizem que quando você exercita a gratidão por pelo menos 30 dias, ou se você exercita o foco no positivo por pelo menos 30 dias, você melhora o seu nível de felicidade e de otimismo. Então me conta aí se está melhorando, o que está acontecendo, como está sendo a sua evolução. Tá bom? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido pra você e se você quiser compartilhar com alguém, compartilhe, mande pra uma pessoa pelo qual você acha que está precisando melhorar bem-estar, prazer, autoestima, felicidade, pra que ela possa começar a exercitar a gratidão todos os dias e com isso possa fazer a vida dela melhor. Eu acho que eu te vejo no próximo vídeo, um grande beijo pra você!